a Deus, graças ao bom Deus, estamos ao vivo mais uma vez, para honra e glória daquele que é o nosso Deus, é o nosso salvador, amém? Graças a Deus, que a paz que excede todo e qualquer entendimento possa estar sobre nossas vidas e nossa família, não só hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém? Se você crê assim, diga aí, escreva, Amém, em nome de Jesus Glória a Deus Irmãos, nessa noite nós vamos ler o livro do Apocalipse Apocalipse capítulo 22 Um texto que eu gosto, mas gosto muito mesmo Já eu preguei muito em cima desse texto na rádio, né? nos templos, na internet Tem vários vídeos aí que eu gravei a respeito desse texto até respondendo uma pergunta de um irmão que estava perguntando a respeito do texto eu fiz um vídeo só respondendo a pergunta desse irmão então um texto que eu gosto muito é um texto fabuloso da palavra de Deus Apocalipse 22 nós vamos ler a partir do versículo 8 em nome de Jesus amém se você não tem uma Bíblia Eu sempre digo, se você não tem uma Bíblia, o texto que nós vamos ler de Apocalipse 22 está na descrição do vídeo, amém? Mas não deixe de ler a palavra de Deus em nome de Jesus, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo no deserto. Foi o primeiro tapa de luva, foi o primeiro. Assim, entre aspas o primeiro round que Jesus ganhou no deserto do diabo, né? Na verdade ele nunca perdeu, aleluia. Ele é vitorioso desde a eternidade. Interessante que o livro do Apocalipse diz que Jesus não veio para vencer, ele vem vitorioso. Ele não veio para reinar, ele vem rei, aleluia. Como foi como foi ministrado ontem, na live de ontem, que foi uma bênção, peço a você, se você não viu, depois dessa live, ou na hora que você puder, pesquise aí no canal, aí o Rei dos Reis, que foi a live de ontem, que foi uma bênção, graças a Deus, amém? Bom, você já achou sua Bíblia, já pegou sua Bíblia, Apocalipse 22, nós vamos ler a partir do versículo 8, em nome de Jesus, enquanto isso, deixa seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o nas notificações. Eu tenho sempre que pedir isso, fazer, pedir a você que faça essa obra de um evangelista. Paulo disse para Timóteo, cumpra a obra de um evangelista. E ele disse isso, não foi só para Timóteo, mas por toda a igreja, para a gente manejar bem a palavra de Deus e ser um evangelista. E aqui, nesse momento, como que eu te peço para você ser um evangelista? É você deixando o like. Porque você deixando o like, o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Outro jeito é você compartilhando. Pega o link da live, compartilha suas redes sociais, seus grupos do WhatsApp. Traga o maior número de pessoas que você conseguir para estar com a gente aqui, meditando a palavra, orando a Deus, esse momento de comunhão com Deus. Amém? Não que a gente tenha só esse momento de comunhão com Deus. Que, na verdade, a gente tem que andar 24 horas em comunhão com Deus. Tem gente que diz que não é possível andar no Espírito 24 horas, sim, é possível. Paulo diz que aquele que anda no Espírito não vem pecando, amém? Apesar de nós sermos pecadores, mas isso é um, é um tempo para outro momento, amém? Então, deixe seu like, compartilhe o link da live, é, deixe um comentário, um pedido de oração, uma sugestão, uma crítica, algo que possa agregar para nos ajudar aqui sempre a melhorar esse momento aqui de comunhão com Deus, se você quiser contar o testemunho nos, nos comentários, mostra como que eu gosto de ler como, testemunhos, e isso é edificante para nós e para a glória de Deus, e para a glória de Deus, amém? Apocalipse 22, versículo 8, que nós vamos ler, antes disso vamos orar em nome de Jesus, Graças te damos, ó oh Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui livres, ó oh Deus, para adorá-lo. livres Senhor Deus, para aclamar o teu nome. Livres, ó oh Deus, para ler e meditar nas tuas escrituras, Senhor. Ainda estamos, ó oh Deus, pelo menos um pedaço do mundo ainda estamos livres. Muitos neste mundo não têm essa liberdade que nós temos de orar, ler as tuas escrituras... Então agradeço a Ti por essa liberdade que nós temos aqui agora, Senhor, de ter esse momento de comunhão contigo em oração e leitura da Tua Palavra, Pai. Eu peço a Ti, Pai querido, onde quer é que estejam neste momento, reunido em oração conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos envolva em uma só fé e uma só esperança, em uma só virtude, Senhor Deus, uma só força, debaixo da Tua graça, da Tua unção, da Tua proteção, Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor, nos dê livramento de todo mal. Nos dê saúde física, nos dê saúde espiritual, mental, nos dê sabedoria, graça, paz, resiliência, Senhor Deus, para continuar firmes na Tua presença e nunca negando o Teu nome, Senhor. de misericórdia de nós, ó oh Deus, ai de nós, se não fosse a Tua misericórdia. fiz a exposição da Tua palavra, nos dê sabedoria, e nos alimente, Senhor. Nos alimente com a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é realmente alimento para nossas almas. Como eu digo sempre, Senhor Deus, que eu sempre gosto de dizer esse texto. Não só de qual vive o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Pai. Então nos alimenta nesta noite, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Se você crê, diga e escreva aí. Amém. em nome de Jesus Apocalipse 22 versículo 8 diz assim eu João sou o que ouvi e vi essas coisas e quando as ouvi e vi prostrei-me aos pés do anjo que mais que mais mostrava para o adorar mas ele me disse olha não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus, teus irmãos. Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. disse me ainda, não seles as, as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é, quem é injusto, faça injustiça ainda quem é santo surge-se ainda, e quem é sujo, quem é, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é, está sujo, surge-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda, eis que cedo venho, e está, e está comigo, Está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes do sangue do cordeiro, para que tenhas direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas idólatras e todos os que amam e praticam a mentira, aleluia, eu Jesus enviei o meu anjo para que vos testificar essas coisas a favor das igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela Perceba que João, aqui, nós sabemos que ele estava preso na ilha de Pátimos. E, certo momento, ele viu um anjo. E, com certeza, aquela criatura era tão terrível, assustadora em, em glória, em poder, porque os anjos, segundo a Bíblia, não é segundo as minhas palavras, mas segundo a Bíblia nos ensina não tem, chega nem perto daquilo que é ensinado em muitos lugares a ser de anjos né? aqueles anjinhos bonitinhos aquelas criancinhas de cabelos loiros de asinhas brancas né? de, é, até sem roupa não tem nada a ver com anjo a Bíblia diz no livro de salmos que os anjos são criaturas terríveis em poder. Tem um som os querubins, os serafins, os serafins, é, os querubins, os serafins são criaturas de fogo e, e outros são gigantes enormes, e a Bíblia diz que eles têm estaturas diferentes, né? mas e tem outros com é, é, aparências realmente terríveis aos olhos do, do homem que chega a assustar realmente, porque de tanta glória e de tanto poder que há em um anjo. E João se depara com um ser desse e ele fica aterrorizado e se prosta aos pés do anjo. esse anjo mostrava para ele as coisas que havia de vir, e ele prostra os pés do anjo para adorar aquele anjo, e o anjo diz para ele, olha, não faça essa coisa, não faça o que você está fazendo, porque eu sou conservo seu, ou seja, eu sou servo como você é, perceba que o anjo, vamos dizer assim, se iguala com o João, ele, olha, eu sou servo como você é, eu sirvo a Deus como você serve. Eu sou servo também. Então, eu sou conservo seu e dos teus irmãos. E dos profetas. E dos que guardam as palavras deste livro. Então, faz uma coisa. Adora a Deus. Só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de adoração. Aleluia. Deus não deve ser nem de, ser idolatrado, porque Deus não é um ídolo. Deus é todo poderoso, é algo indescritível, mas não temos palavras humanas para descrever quem é Deus. Ele é o que é. Portanto, quando ele aparece a, a, a Moisés e Moisés pergunta, Senhor, mas quando eu for para o povo dizer, dizer que o, o Deus dos nossos pais é me mandou, e o que que eu vou falar pro povo, que o eu, povo eu vou falar para eles, quem me mandou e pergunta o nome de Deus, Deus diz assim, eu sou o que sou aleluia ele simplesmente é, é não tem como nós descrevermos com palavras humanas quem é Deus mas nós sabemos segundo as escrituras, que só ele é digno de adoração, só ele é digno de ser prostrado aos seus pés, ou adorar, se humilhar aos seus pés, e clamar a Ele, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é o Criador, a fonte, Ele é tudo. né? Então, o anjo diz: adora a Deus, Ele é digno de ser adorado, somente Ele. E disse ainda mais, esse anjo, e eu quero dizer aqui uma coisa interessante, que esse anjo, aqui acontece algo que a teologia chama de teofania, ou seja, é quando Deus ele se apresenta diante de uma pessoa na figura de um anjo quando o Espírito Santo ou até mesmo o próprio Jesus Cristo ele se transfigura ou se apresenta na figura de um anjo então aqui quem estava falando com o João diretamente portanto isso é provado texto que nós, nós lemos, é, o texto que nós lemos aqui, que o próprio Jesus diz assim, eu sou quem mandou esse anjo para vos, é, vos dizer todas essas coisas, glórias a Deus, ele diz assim, eu Jesus, versículo 16, diz assim, eu Jesus enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas então quer dizer Jesus estava falando através daquele anjo revelando a, a, a João todas as profecias acerca do tempo do fim para João através daquele anjo então ele diz mais para João e aqui que fica uma palavra que eu sou apaixonado com ela que é o versículo 10 que ele diz assim olha, o anjo ainda me disse mais ele disse para mim, Senhor assim, não seves as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, o tempo está próximo. Aleluia. Se você voltar lá no livro de Daniel, capítulo 12, o último, o último capítulo do livro de Daniel, Daniel pergunta para três, três vezes, se eu não me engano, para Deus que Deus estava revelando para ele porque ele não estava entendendo, ele disse Senhor eu não entendo, me explica o que é isto. Deus estava falando para ele as profecias acerca do fim coisas que eram séculos depois dele Deus estava revelando para ele mas ele não estava entendendo nada, Daniel não conseguia entender nada do que Deus estava revelando para ele e Deus disse para ele, Daniel Somente escreva. Somente escreva e arquive tudo isso que eu estou te mandando você escrever. Porque não é para o seu tempo. É para o tempo do fim. É para o tempo vindouro. Não é para você entender realmente. Somente escreve Aleluia. E agora, o próprio Deus, porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade é uma só pessoa. Então. O mesmo Deus diz para ele aqui, não selas as palavras das profecias deste livro. O mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Senhor que diz para Daniel lá atrás. Não, Daniel, agora você vai selar tudo isso que eu estou revelando para você, porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Guarda, somente escreve e guarda. Agora ele diz para João, João, escreve, mas não sela, não guarda mas pelo contrário, pregue, porque o tempo está próximo, aleluia, é como se ele estivesse dizendo para João, para ele ter diligência e ter é, é, apreço por isso que ele está escrevendo e de maneira nenhuma guardar, é para escrever e pregar, é para escrever e proclamar isto, o que ele está dizendo portanto o livro de Apocalipse ele está no último, último ele está aqui na, na, na, no último livro da Bíblia do cânon cano que foi separado né? ele está aqui no último livro, mas na verdade de Apocalipse ele foi escrito antes do Evangelho de João do Evangelho de Jesus Cristo segundo João João escreve o livro de Apocalipse se não me engano por volta de 95 depois de Cristo e o o evangelho de João o evangelho de Jesus Cristo segundo João que é o livro de João que tem 24 capítulos se eu não me engano foi escrito três anos depois por volta dos anos 98, 99 depois de Cristo então você percebe que Jesus estava com pressa que João escrevesse isso aqui e pregasse isso aqui e proclamasse essas palavras não sele essas profecias deste livro tudo que João escreveu desde o primeiro capítulo de Apocalipse, as igrejas, as cartas escritas às igrejas da Ásia, e todas aquelas revelações, que todos os ais, as trombetas e as coisas acerca do fim, as coisas escatológicas e também de, de, da salvação, Deus diz para João, Jesus disse para João, não cela, prega. Tempo está próximo. Quem é sujo, João, continue fazendo as suas sujeiras, continue se sujando mais. Quem é injusto, deixe ele fazer o que ele quiser fazer. Quem é santo, santifique-se mais, e quem é justo, faça mais justiça ainda. Aleluia. Por que Jesus disse isso? tem várias interpretações desse, desse versículo 11 Jesus estava dizendo assim não importa o que as pessoas estão fazendo se elas querem praticar injustiça, se elas querem continuar na sua sujeira, se elas querem fazer justiça, se elas querem se santificar mais não importa o que elas estão fazendo mas você deve pregar as profecias deste livro não guarda, prega Jesus fala isso para João... Ele está falando não só para João fazer isso... Mas para toda a igreja... Porque depois ele fala que isso foi dito para as igrejas... E lá atrás quando ele fala... As profecias das igrejas... Ele termina as cartas das profecias para a igreja... Dizendo assim... Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz... às igrejas... Porque se fosse somente responsabilidade de João João o apóstolo de Jesus né? pregar essas profecias fosse só responsabilidade dele quando ele morresse a responsabilidade morrer, morria também, mas essa é a responsabilidade da igreja aleluia é a responsabilidade da igreja pregar as profecias deste livro, porque o tempo está próximo aleluia e quando ele diz quem é justo, just, faça justiça mais, quem é santo, santifique se mais, ele estava dizendo assim, as pessoas devem tomar posição. Se elas querem viver na iniquidade, que vivam, mas se querem santificar, que santifique-se ainda mais. Porque cedo vem, e o galardão está nas em algumas traduções está escrito assim o galardão está nas minhas mãos nesse nessa tradução está escrito assim eu cedo venho e na minha é, minha é a recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras e outras traduções está escrito assim é, eis que cedo venho e o galardão está nas minhas mãos e eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras é por isso que ele disse quem é sujo Continue. Quem está praticando injustiça, continue, é livre para fazer o que quiser. Paulo diz em Gálatas capítulo 5 que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Se você não sabe, Jesus libertou foi o mundo inteiro. Agora o que cada um vai fazer com essa liberdade é aí que é responsabilidade nossa. ele diz o galardão está nas minhas mãos, vou retribuir cada um segundo as suas obras, então quem é sujo quer sujeira continue na sujeira, quer continuar fazendo justiça, continue quer santificar-se mais santifique-se quer praticar justiça pratique, porque o galardão está nas minhas mãos eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras aqui Jesus não está falando de salvação ele está falando de um galardão a Bíblia fala de uma coroa da justiça, a Bíblia fala de uma pedra que nós vamos receber com o nosso nome e tem muitas coisas que a Bíblia fala, além da salvação, que os santos, os salvos, os salvos em Cristo, os escolhidos, vão receber da mão do Senhor. E aqui tem uma recompensa, que eu não vejo a hora de saber que recompensa é essa. Porque é Jesus que está prometendo, ter uma recompensa. A recompensa está com ele. E ele vai retribuir essa recompensa a cada um segundo as suas obras. Só que tem um problema aqui. Quando você vê, quando você vai estudar a fundo a palavra recompensa, às vezes você, quando olha a palavra recompensa e pensa assim, opa, é uma coisa boa. perceba é o que ele diz no versículo, a Bíblia ela se interpreta, nós nunca podemos deixar uh, coisas externas tentar interpretar mesmo, a própria Bíblia se, se interpreta, ele diz quem é sujo, suja-se mais, quem é santo, santifique-se mais, e eu vou retribuir a cada um segundo as suas obras, eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras, então essa recompensa para quem está praticando obras de santidade e de justiça certamente será boa mas para quem está praticando obras de injustiça e de sujeira não será uma recompensa boa portanto ele diz para os seus discípulos lá atrás que naqueles dias muitos receberão alguns receberão muitos assuntos e outros poucos ações o interessante é que Todo mundo fala que no dia da, da... No, no dia que Jesus vai levar a sua igreja, né, vai ser um, um dia de alegria, de muita glória e o Senhor dos nossos olhos todas as lágrimas. Tudo bem, é um dia de muita alegria, de muita glória. Nós vamos é, ir para para junto do Pai e viver uma gozada uma plena paz eterna e será maravilhoso, realmente um lugar de delícias eternas, como diz o salmista nós voltaremos para onde é, Adão saiu nós voltaremos para o paraíso, mas é uma coisa que está escrita na Bíblia, que a Bíblia diz que é todos a Bíblia não fala quem será, mas todos, que é grandes que é pequenos, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo aí que está o perigo quando a Bíblia fala de livros que serão abertos falam também de livros das obras antes de você receber a sua sentença, seja de vida eterna ou de perdição eterna a palavra é dura, mas é verdade Quando você recebe, antes de você receber a sua recompensa não essa aqui, mas é da salvação eterna ou da como é que eu vou dizer? da redição eterna, sei lá o que está preparado antes disso será, abri, será aberto o livro das obras existe o um livro das obras existe o um livro da vida o livro, o livro das obras existe o livro das revelações e vários livros a bíblia fala de sete selos que serão abertos sete livros que serão abertos e nesses está o livro das obras eu gosto até de brincar que diz falar que naquele dia vai ser colocado um telão onde serão reveladas todas as obras tudo virá à tona, Jesus disse que nada fica escondido nada ficará escondido o livro das obras serão abertos e Jesus vai retribuir a cada um segundo as suas obras e no versículo 13 ele diz, eu sou alfa e ômega o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim ou seja, eu sou eterno quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega ele está falando das letras em hebraico, que o Alfa é a primeira letra e o Ômega é a última letra. Eu, eu sei, ele diz: Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o eterno. Mas ele diz: Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. ali olha, nós vamos voltar para o, para o jardim do Éden aquilo que foi tirado de Adão pela sua desobediência será dado à da igreja aos escolhidos e nós vamos poder fazer o que Jesus está dizendo aqui que possa entrar na cidade santa pelas portas aleluia e poderão estender as mãos e comer da árvore da vida mas infelizmente ou felizmente ficarão de fora os cães Adúlteros, mas as traduções trazem outra coisa. quando de fora os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ele diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela. esse tempo aqui, no fim. O que que Jesus disse para João não selas profecias deste livro? Não selas. Isso aqui tem que ser dito. E essa mensagem que eu estou trazendo para vocês nessa noite aqui é raro, é raro de você ouvir os profetas de hoje pregar essas mensagens deste tipo, dizer que os livros das obras serão abertos e será exposta os livros das obras, nada ficará encoberto, você percebe que o livro de Apocalipse ele é pouco pregado, se fala muito das aventuras de Paulo, que é muito lindo falar das coisas maravilhosas que Deus fez pelas mãos de Paulo, é muito bonito falar das façanhas de, de, de Davi, das façanhas de, de Sansão, né, da Arca de Noé e de muitas outras coisas, dos milagres que Jesus fez é muito bonito falar de, das bem-aventuranças mas encarar as profecias deste livro quando Jesus fala deste livro ele está falando da Bíblia inteira portanto se ele estivesse falando de todas as escrituras ele estaria falando de livros até que não estão aqui as escrituras sagradas ele vai muito além é uma coisa até difícil de falar, muitos não vão entender isso, mas nesse contexto aqui Jesus está falando do livro do Apocalipse o livro das profecias, o livro das revelações, onde ele está dizendo para o João, para o para Daniel lá atrás ele diz guarda, arquiva porque não é para você entender, não é para o seu tempo tempo do fim, e agora ele chama João e diz, revela tudo, escreve, manda escrever e diz, olha, agora você não guarda, você não arquiva, você não sela, você prega isso, porque o tempo está próximo, o tempo está próximo, aleluia, quais obras que nós vamos escolher fazer. é uma noite <risos> amém graças a Deus se você crê, diga e escreva aí amém, em nome de Jesus diga glórias a Deus, aleluia glórias ao bom Deus bom, peço a você, deixa aí o seu like, se inscreva esse texto aqui de quem é surdo, surge-se mais, quem é santo, santifique-se mais. Tem pessoas que muita dúvida em certos textos, principalmente do Apocalipse. Eu fiz um vídeo só com esse texto aqui para poder responder uma irmã que fez uma pergunta. E eu peço a você, se você tiver alguma dúvida, pergunta aí online agora ao vivo que eu respondo ou depois de gravado você pergunta que eu vou responder a todos e se for possível for uma resposta que precisa de mais detalhes eu faço um vídeo no tempo que for para poder explicar com detalhes o que significa aquele texto porque o tempo está próximo essas palavras não devem ser seladas devem ser pregadas e entendidas pelos filhos de Deus amém? então deixe seu like, deixe seu comentário seu pedido de oração conta o testemunho aí mas interaja com a gente em nome de Jesus Compartilhe o link da live é, com mais pessoas, traga o maior número de pessoas que você conseguir para estar com a gente, em nome de Jesus, e nós vamos aí continuar com o propostas de, de completar um ano de madrugada no reino, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus e para a nossa edificação espiritual, física e mental, o que eu gosto de dizer? espiritual, física e mental porque o mundo espiritual ele rege o mundo físico se você tem uma vida espiritual fervorosa diante de Deus como que eu vou dizer assim é, ativa ou pelo menos se esforça para tal coisa com certeza você também terá saúde mental e física porque a palavra de Deus ela é cura como está escrito no Salmo 119, ele é cura para os nossos ossos, amém? graças a Deus, se você crê e sim diga amém, em nome de Jesus No mais que a paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento possa estar sobre nossas vidas, não só hoje mas por toda a eternidade e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus possa estar também conosco, em nome de Jesus e aquele que crê diga amém, escreva aí amém, em nome de Jesus, fica na paz até amanhã ou até mais tarde né? às 23h56 na nossa madrugada no reino em nome de Jesus, fica na paz em nome de Jesus